Hoje o Blog de Escalada vai fazer a avaliação de um dos produtos mais populares para camping que existe no Brasil, que é a barraca Falcon 2 da Náutica. A barraca Falcon 2 da Náutica é uma barraca de aproximadamente 2kg que tem capacidade para duas pessoas e é ideal para quem faz campings ocasionais. Terminando de montar a barraca, foi relativamente rápido. Em torno de 5 minutos você monta uma barraca, que é o recomendável para uma pessoa mais ou menos inexperiente montar. Dá para montar mais rápido se a pessoa tiver mais experiência ou uma ajuda de uma segunda pessoa. A barraca é ideal para o clima tropical, para o clima aqui do Brasil. Ela não é indicada para você utilizar num lugar que é muito frio. Ela é bastante sábia. Hã? Ela é bastante estrada. O é o seguinte, um lugar que é muito vento, sua barraca ela vai dobrar. Não utilize ela ou uma barraca semelhante para escalar na Patagônia. Como a especificação diz, a barraca cabe em duas pessoas, a menos que você tenha a sua bagagem. O ideal, quando você compra uma barraca, é que você reserve um espaço de uma pessoa para a sua bagagem. Para você acampar com uma atividade ocasional, essa barraca aqui, pelo menos até o momento, é ideal. A gente vai passar a noite, vamos ver se essa barraca vai aguentar a chuva que está chegando. Aqui na barraca da Náutica deu para aguentar bem, caiu uma garoinha, mas nada que deixasse encharcado da barraca. A barraca dentro não molhou. Eu achei a barraca muito boa para quem está começando a fazer canto, para quem é campeão ocasional. Para você saber mais detalhes da avaliação da barraca Náutica, olhe no blog de escalada blogdescalada.com. Avaliações exclusivas. <música>